Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu vou dar continuidade àquele nosso assunto né, de sétimas, nonas e tudo mais E hoje a gente vai falar das nonas, ok? Antes da gente ir então para essa explicação, esse tutorial é, Se inscreve aí no canal, tá bom? ativa o sininho para receber as notificações E deixa o seu like aí, tá bom? Bom gente, é, esse é um assunto que eu só trato dentro dos grupos VIPs, tá bom? Então assim, eu estou abrindo aqui essa exceção justamente por causa de muitos comentários que às vezes eu leio e são comentários às vezes da pessoa que ela não tem o conhecimento, tudo, mas eu tenho conhecimento, mas ela quer causar mesmo, né? Então vamos tirar essa dúvida, tá? Para você não ser vítima de nenhuma dessas pessoas e também não ser nenhuma delas, beleza? Então a gente vai falar sobre nonas e aí eu já vou começar aqui já. Falando algo aí que vai te chocar, tá? É, William, qual é a nona? A nona é a segunda, tá bom? Guarda isso aí. Nona e segunda são a mesma nota, beleza? Então, se eu tenho Dó, tá? E eu contar, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, Ré e assim, aqui, ó: a nona. E a segunda são sim a mesma nota tá? Então quando você vê lá Dó, ADD2 Dó com nona Mesma coisa tá? Então pode ser que apareça um ADD2 Ou um Dó, ADD9 Tudo é Dó com nona tá? Tanto esse quanto esse tá? Deixa eu ver uma outra opção aqui Como esse Tudo isso aqui é Dó com nona, tá? Então, gravem isso, tá? Dó, ou o acorde ADD2, tá? ADD9 são o mesmo acorde. Por que eu tô falando isso? Eu li em um dos comentários que eu escrevi o acorde errado porque eu coloquei a nona aqui, ó. Tava assim, eu acho, o acorde, né? E que aqui <risos> é, não era a nona, era a segunda. Porque para ser nona ele tinha que estar tá aqui, né? Tá? Bom, gente, é, não é correto isso, tá bom? É, hoje inc inclusive eu consultei, né, esse livro aqui, ó, vou pegar o livro para não ficar nas minhas palavras, tá? Eu tenho costume de ler, tá, gente? Eu não, não invento as coisas da minha cabeça não. Então assim, conforme o Antônio Adolfo, né, ele mostra aqui, tá? A nona pode estar tá em qualquer lugar, tá? Esse livro aqui também ele é revisado pelo Almir Chediac, Almir Chediac, tá bom? Então assim, é, às vezes a pessoal acha que a gente inventa tudo mais, não, não estou inventando nada, tá? É, eu sempre uso é, livros como referência porque às vezes a gente tem dúvidas, né? A gente não sabe tudo, né? Entendeu? Se eu soubesse tudo, <risos> eu acho que eu nem estaria aqui. Então assim, gente, é, nona e segunda são sim a mesma nota, tá? Exato. É, outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte Na hora de escrever, é, por exemplo, acho que foi nessa mesma situação Eu acho que eu pus lá com nona, dó com nona, eu não lembro exatamente o acorde E eu também fui corrigido, né, <risos> pra variar é, Porque o sol número 9 significa sétima e nona, tá? É, eu sei disso, tá bom? É, tem esse conhecimento, tá? Só que a gente no Brasil aqui não tem um sistema de cifras original, como eu já expliquei até no, no vídeo anterior, né? O pessoal escreve 7 mais para querer dizer sétima maior, né? Mas se você for levar o pé da letra, seria sétima e quinta aumentada. Da mesma forma, acontece com o número 9, tá? Se eu só colocar o 9 na cifra, tá? Pela teoria, deve ser sétima e nona, tá bom? Então, por exemplo, se eu escrevo aí, ó, C9, eu deveria tocar isso aqui, ó. Ok? Então, Dó com sétima e nona, tá? Existem outras formas de fazer também, pode ser aqui, tá bom? É, existe um monte de forma de fazer, mas seria Dó com sétima e nona. Pela regra. Só que quando você... É, entra em sites de cifras pega apostilas de igrejas e tudo mais você vai ver muito aparecer o acorde com nona mas não no lugar de um acorde dominante tá? William, o que, que é um acorde dominante? o acorde dominante é um acorde de quinto grau do, do campo harmônico maior né, que ele prepara para outro acorde tá? ele é um acorde de resolução então normalmente esse acorde aqui ó, ele prepara para para cair em Fá maior, que seria um acorde de primeiro e quarto grau, tá? Então, assim, é por isso que é muito importante você se localizar na harmonia. Por quê? Você pega uma música em Dó, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Beleza? Dó, Fá, Dó. Fá, dó, sol, né? Eu preciso, antes de tudo, entender quem é esse dó, tá, no campo harmônico, quem é esse fá no campo harmônico e quem é esse sol no campo harmônico, entendeu? Por quê? Porque se tá escrito lá Dó 9, C9, quero é, que valorize o que F9, tá então, ó. C9, F9, tá? Dó9, Fá9. Eu tenho que não só observar que esse acorde é de primeiro e de quarto grau, como eu também tenho que observar que esses dois acordes não podem ter a sétima. Então, quando eu bato o olho numa cifra, seja do Cifra Club, dos Cifras, é, de alguma apostila de igreja, eu já sei automaticamente que aquele acorde não é com sétima e nona, como manda a regra. Entendeu? Então é por isso que você tem que não só estudar, mas também você precisa ser flexível. Por quê? Porque pode acontecer de você tocar em algum lugar e alguém te dá um arranjo escrito dessa forma. Nem todo mundo escreve Dó ADD9, Fá ADD9. Nem todo mundo escreve assim. Entendeu? Então você tem que estar, assim pronto, tá? para saber que acorde aquele, ok? Então. Qual que é a dica que fica aqui? Olhar em que grau aquele acorde está. Se esse acorde está no primeiro ou no quarto grau, entendeu? Com certeza ele é maior, tá? Ele não é um acorde dominante, né? Então aqui é uma questão muito mais de você se localizar, tá? Saber o que é correto sim, tá? Eu sei o que é correto, eu sei sim que o 9 sozinho deve vir acompanhado da sétima, tá? É um acorde dominante. Mas eu sei também que muita gente escreve a nona lá sem pensar na sétima. E aí, como que eu tiro essa dúvida? Conhecendo os graus. Tá? Em outras palavras, né, vamos ser mais francos, 99% das cifras que tem por aí na internet, quando tem a nona lá, é um acorde de primeiro grau. Tá? É um Dó com nona mesmo. Né? Um dó, de 9 Sol, dd 9 é, Dó, de 2 Sol, D2. Entendeu? É isso aí, tá bom? Então assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que ter cuidado, tem pessoas na internet Que elas não vêm pra somar, elas vêm pra dividir, entendeu? Ah, quem é músico mais antigo que nem eu, sabe disso do que eu tô falando, né? É, na minha época eu vi um músico mais experiente tocar Quando eu ia perguntar, o cara colocava um milhão de barreiras Pra eu não ter a informação, isso ainda existe hoje, tá? Então meu objetivo aqui é trazer esse conhecimento para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui, então. Então, a nona, tá? Resumo, hein? Ó, eu tenho a tônica aqui. A nona é a segunda maior aqui, tá? Beleza? Vamos chamar de segunda maior. Ok. Ó, nona, nona, tá? A nona se encontra sim na segunda maior. Ok? Pode ser escrito como ADD9 add 2 e aqui para nós, brazucas, se usa apenas o número 9 para indicar que é nona. OK até aqui? Bom, a nona tem suas variações, né? Nona aumentada, tá? E nona menor pode acontecer e aí sim, nesses casos de variações, você vai ter que tirar ela de perto da terça, tá? Porque imagina aqui, a gente tem um dó aqui é, com nona, beleza? Então a nona ela tá aqui, né? Onde dizem que também é a segunda, né? Certo? Junto com a segunda. Se eu vejo um Dó com nona aumentada, tá? Outro detalhe, tá? É, a nona aumentada e a nona bemol Elas só se encaixam em acordes dominantes. Agora sim! Se a nona é aumentada ou bemol ou menor ela vem acompanhada da sétima. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um Dó com sétima e nona, beleza? Então, um Dó com sétima e nona bemol, ou Dó com sétima e nona menor, vai dar aqui, tá? Ok? Pode ser aqui. Aqui a gente já vai ter problema, tá? Talvez você vai ter que mudar a abertura, tá? Aí ah, vai ser na hora de formar, ok? Então ele pode ser aqui, aqui, né? Então, nona bemol, ok? Aqui, aqui, beleza? Dó com nona aumentada. Então a gente tem um Dó com nona, sétima e nona, né? Nona aumentada, tá? Mesma coisa. Se você quiser inverter, ó, agora aqui já começa a dar uns... Probleminhas aqui, aqui a nona aumentada Ela é a terça bemol que ela chocou aqui com a tônica, tá vendo? Mas dá pra usar, tá? Não é, nada é impossível, né? Tá? Tem outras formas que você pode fazer aqui, por exemplo Jogar a terça pra cá Tá vendo? E aí você resolve essa questão, dó com sete e nona Tá? Dó com sétima e nona bemol Dó com sétima e nona aumentada, ok? Então, assim, tudo vai depender de onde você joga tá? essa nona. Isso em acordes dominantes. Então, provavelmente, quando aparecer um Dó e ele tem a nona aumentada, tá? essa nona vai estar tá junto com a sétima, tá bom? Porque não vai caber aqui no primeiro grau, né? A gente está aqui, a unha. Vamos lá! A honra e a glória, a força! Aí ao invés de fazer isso, eu entrar com a nona menor. Tá vendo? Não vai ficar legal, né? Ou então eu entrar com a nona maior. Não vai rolar, tá bom? Então normalmente esses acordes tá? com nona aumentada e nona menor ou bemol, né, caem no acorde dominante, tá bom? Então, resumão, tá? Nona e segunda são a mesma nota, beleza? Dó com nona, lá com nona, tanto faz. Só a cifra, o nome do acorde com nona, pode sim ser considerado um acorde normal, tá? De primeiro grau, ok? Assim como o ADD9 e o ADD2, tá? São o mesmo acorde, então... Então vou pôr aí na tela. Dó com nona. Dó de 9, Dó de 2. Segundo o nosso sistema de cifra aqui, tá? E eu vou pôr aí na tela aí umas uns um sites de cifra aí para vocês verem. Aí, ó, tá vendo aí? Ó, aqui é um exemplo, mais outro exemplo, mais um outro. Então, segundo os exemplos que eu mostrei, eles aparecem sim, tá, na nossa cifragem aqui Brazuca, OK? E agora sim, é, as nonas aumentadas e bemóis elas já fazem parte dos acordes com sétima, tá? Só para recapitular, ok? Bom, eu acho que é isso, tá? É, isso aqui é o tipo de assunto que, como eu já falei no começo do vídeo, eu só trato dentro dos grupos VIP lá no curso, tá? Estou abrindo aqui essa sessão para vocês porque eu percebi que o pessoal tem dificuldade com isso, tá bom? Porque a também vou fazer um vídeo aí como identificar o nome do acorde é que também o pessoal tem uma dificuldade com isso esse acorde aqui por exemplo o pessoal chama de sol com sétima maior com baixo em mi né e não é é um mi menor com sétima e nona entendeu outro exemplo isso aqui ó o pessoal chama de fa sétima maior né com baixo em ré não é tá é um ré menor com sétima e nona e assim vai. Então, acontece muito isso, tá bom? Aqui, ó, o pessoal chama de Mi menor com sétima com baixo em Dó. Ou Mi menor com baixo em Dó. Se for aqui, ó, é, é Dó com sétima maior. Se for aqui, é Dó com sétima maior e nona. Então, também uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando como identificar os nomes dos acordes, tá bom, gente? Espero aí que tenha ajudado vocês, tá bom? O objetivo aqui não é arrumar briga, arrumar encrenca, dizer que eu sou mais certo que ninguém, nada disso. Apenas mostrar a realidade que é o que a gente vive, né? Tá bom? Agora, quando o cara é um catedrático, ele vive só no meio de gente top, né? e tudo mais, sabe, mediante rica, aí ele tem, pode se dar o luxo de exigir que tudo seja escrito nos trinques, né, tá bom, a gente aqui no meio popular, né, no meio de igreja e tudo mais, a gente não pode exigir isso das pessoas, né, imagina só, né, chega lá na igreja com o um irmãozinho lá que toca lá o, o acorde pestana lá, o hino da harpa, exigir do irmão, entendeu, que ele saiba explicar se a nona cabe ou não no primeiro grau, se ela tá ou não, é... Na segunda maior, entendeu? E tudo mais. Então, assim, a gente também tem que ter essa questão de consciência. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. E quarta-feira tem tutorial aí, tá? De louvor. E eu vou manter também o vídeo de cifras aí. Já tem um vídeo novo para lançar na sexta-feira. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!